Só na, na, na, na hora do racha, sabe? Um carro contra o outro Eu acho que vai ficar bacana Vai ficar... Eu vou, vou testar, vou fazer esse teste Eu acho que eu vou, vou gravar só os rachas, sabe? Corta só no racha Pra galera ver é... Eu acho que vai ficar mais... É, tem que testar, né? Tem que gravar e testar pra galera ver e esse aqui que tá vindo ali na velocidade? É o áudio Maravilha. Ah, e por que que eu fui pra, pro mato, né? Inteligência. Ai, maravilha. Cara, vai dar ruim aqui, ó. Quer ver? Nossa, que sorte. Recalculando a roda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olha, dei sorte, viu? porque geralmente ali tem uns bumping, né? Olha, eu só vou gravar esses momentos assim, sabe? Na hora do racha mesmo. Eu acho que vai ficar mais... É, interativo, não sei se é assim que eu posso dizer. Aí já pula pro outro racha Ó oh, o jipe Mais dinâmico, obrigado Ali, ó Quando for seguro Dê meia volta e retorne Agora. Tomar cuidado, hein. Olha, olha já pula para cá. Olha, olha a pedra, cara. É o que mais Essa tem aqui. Hein? Vai, vai, vai. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva. Eu acho que o nível 8 deve ser Camaro, quer ver? O é Camaro, ou é aquela Ferrari. Agora trazer mais carros. Beleza. Ah, MG Metro. MG Metro é bom. Vamos ver onde é que... Ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Não, eu fiquei olhando pro mini mapa. Mas que cara cagão, velho. Que carro é o dele? Mano, o, po... o Porsche seu é bom, filho. Ele bate 200 o meu também. Em 100 metros, curva à direita. Meu carro ele limita 200, se brincar o carro desse carro desse cara é muito mais rápido. Ah, não, velho. a noite é chata, hein? Aí, ó, meu carro limita. E aquele poste lá passa dos 200. Vai daí, tratou bomba. Pronto. Vamos ver qual vai ser o carro agora. Tomara que seja algo interessante, né? Ah, o, Húniger. o Húniger é bom, o é bom. Deve ser o RS, e ah, o Escort ó, tem um cara ali ó, bora. Branco não. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Nossa. Véio. Se bater numa árvore é aqui que já era. Porta. viu? Em duzentos metros, curva à esquerda. Nossa, mano, que sorte, viu? Dê sorte. A uh, Lamborghini... Ah, centenário é boa. Centenário é boa. Pô, depois da centenário é o Funko, né? Será que compensa pegar o Funko? Não vale a pena pegar o Funko não, gente. Tá, vai pra rodovia. Eu, eu tô achando que vai ser pra cá, Zé, ó. Mas pode ser pra cá, né? Aí ferrou, velho. É agora. Eu vou ficar pra cá, mano. Vou confiar que é pra cá. Cara, eu acho que é pra cá, viu, Knight? Eu acho que, ó, oh, mas talvez é para cá, hein, velho. Eu acho que, é, velho, agora eu tô na dúvida, eu não sei. Eu vou para cá, mano. Para o confronto final. Eu vou, vou, pra cá. final em 30 segundos. O balão tá apontando para cá, ó. Confronto final começa em 3, 2, 1, vai. Ai, beleza. Tira esse vai da frente Quando for seguro, dê a volta e retorne Que sorte Recalculando a roda Em 200 metros, curva à direita Mas é 6km Em 400, Uai, então é pro rumo por que o balão rosto. aponta? Ixi, velho, olha aqui, não dá pra ver nada Olha ah, a rodovia ali, cara, ó A rodovia aqui, ó. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Viu ver um cara em alta velocidade nela também. Ah, o cara já tá lá. O cara já tá lá. Eu venci? Ué, eu jurava, eu não vi, eu tinha que ver o replay Vou ver o replay depois, mas eu achei que o cara já tava lá Tava não, né? Essa foi boa, essa foi boa Vamos fazer o eliminador naquela pegada Já corta pra briga Olha lá em cima Pode focar os níveis 5, eu já vou pra cima, hein? Com esse carro aqui a gente já corta para briga, né? É Fusca, é Fusca. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Tchau, Fusquinha. Qual será o carro nível 6? curva. força no volante, é, na minha opinião, não compensa. Assim, se você quer ir para o competitivo, né? Agora, se você quer só curtir mesmo, é, é massa. Mas competitivo não vale a pena não, hein? Ah, eu quero ir para o modo online e ganhar umas corridas de volante é complicado. Mas, assim, é, a experiência é muito boa né? para quem quer só curtir. Não presta, pois ele é de plástico. Você concorda? O controle do Xbox não presta porque, quer... porque é de plástico. Uai! E o con... os outros controles é de quê? De ferro? Uai, o controle sempre foi de plástico. Que loucura é essa, cara? Nossa, o controle do Xbox é maravilhoso. Você tá doido. Nossa! Isso é loucura, cara. Não existe controle de ferro. É isso mesmo que eu li? Não, todos os controles são de plástico. É plástico e metal, né? Não, não dá moral pra essa conversa não, mano. O cara que falou isso aí, ele é doido, né? Bora pra próxima. Tem um cara aqui, ó. Cadê o cara que eu não... Ali. Volta e retorne em 200 metros, curva à esquerda. Bora, direira. bora, bora. Vai, vai, vai, vai. Recalculando a rota, acelera em 400 metros, curva à esquerda. Quando foi bora, segura, bora Ei! e retorne em 200 metros, curva à esquerda. 200 metros, curva à direita Em 400 metros, curva à Ih, velho, essa área aqui, ó Vamos aí, vamos na pegada, na pegada, pai Vou pegar o nível 7 aí, tomara que seja um carro bacana, né? Esse nível 7 aí, ó, tem uns caras ali já, ó Tem uns caras que tá indo pro sentido que eu tô indo, hein em Eu já vou cortar metros, pra lá curva fechada à esquerda já vou cortar e pra lá, hein. os cara tá indo pra cá, eu acho. Ó. É a Ferrari? Ela é boazinha, né? Pelo menos nem é aquela bomba daquele Camaro. Mas o Camaro é nível 8, né? Ih, velho, tem um cara ali, ó. Quando foi Dê meia-volta e retorne. Vamos, vamos. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em concentração metros, total. Ih, velho, aqui é perigoso, ó. Aqui é perigoso, hein. Mano, tomara que não seja o Camaro nível 9, hein, velho Nossa, aquele... É, nível 8, né Nível 8, aquele... Tomara que seja o GTR Aquele Camaro lá, ele é cansado velho. Nossa, é carro ruim de freio, velho Vamos ver, vamos ver Qual que é o carro? É o GTR, ainda bem, né o GTR é bom, é bom tem um cara ali, ó. Eu acho que é Ford Focus. Olha lá, é. É Ford Focus, né? For seguro, volta e Quase que ele pega o um nível 6 para me complicar. Nossa, o carro dele tá rápido, velho O carro dele tá rápido, hein Tem um cara vindo aqui, ó Bem rápido atrás de mim Será o que que, que que é, hein rapaz esse aí vai querer brigar hein cara nível 9 hein tem um cara que parou ali ó tá de que Nossa, não, não, não, não, não. Não. Ah. Metro não passa de 200. ainda bem. Metro não passa de 200 km, mas acelera que é uma beleza, né? Ah, única Bronco. É única Bronco? Ah, né, não. É não. Beleza, nível 10, 11 na sala, vamos pular lá pro. pega. pro roda-roda, né? Roda-roda. Ó, tem um cara ali, ó. Ali, ali, ali, os caras. Por que, que aqueles caras estão ali? What the hell? Olha aqui! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. O que, que é isso? Eu não entendi não, hein? Aqueles caras lá do outro lado lá? Hum... Funko? Ah, é o Funko? Não, Funko eu não quero. Achei que era coisa boa, velho. Vou ficar com esse carro aqui até a final. Ixi, velho, vai terminar bem na. na. no retão, hein. É por aqui mesmo? É pra cima. Vai desafiar, bichão. Quando for meia volta e retorne. Roda, roda, com... Deu sorte! Seu cagão! Esse aí cagou, viu? O confronto final ah. começa em 30 segundos! <risos> Eu acho que cadê o balão? Cadê o balão, gente? Cadê? Ih, é pro... Ele tá falando que é pro outro lado, mano. Mano, o balão. Nossa, velho. Será que é pra cá, mano? O confronto final começa em 3.2. Vamos lá. É ah, o balão. O filho mãe, o balão apontando pra cá agora. Ah, ainda bem que meu carro é rápido. Ainda bem que meu carro tem muita velocidade 340. Ué, tá na avenida mesmo? Tá na avenida, ó oh. oh, Obrigado, a raid Espera aí, só um minutinho que eu vou responder Só um minuto Nossa, essa aqui foi top, hein Caraca Eita Obrigado, acebolado Cadê? Graças a nossa overclock Muito bom, conseguimos vencer